Emoção na cerimônia de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nos próximos dois anos, o desembargador Nicanor Fávero será o presidente. Para mim é uma honra imensa, estou aqui faz 26 anos e sempre tive como o objetivo de ser juiz do trabalho. Então o fato de ter galgado... O cargo de desembargador já me foi de muita alegria, muita satisfação. E agora, como presidente, só pode ser de muita honra, muito júbilo. São 26 anos de carreira como magistrado do trabalho. Agora, o compromisso ainda é maior. A presidência do TRT. Nós sabemos as dificuldades, as limitações orçamentárias. Mas eu pretendo e vou fazer é tratar as coisas com bastante austeridade, cuidando bem dos gastos para que não, não chegamos ao fim do ano com algum débito, com algum valor, que deixemos de investir em algo que deveríamos investir. Então a nossa preocupação é essa, apesar das limitações, vamos fazer de tudo para muito bem administrar o tribunal nessa particularidade. A solenidade de transição do cargo foi aberta pela atual presidente do tribunal, a desembargadora Elinei Veloso, que fica no cargo até o dia 31 de dezembro. É a sensação de muita alegria, exatamente pela pelo dever cumprido. Os projetos que nós nos dispusemos a realizar, os planos que foram feitos, o cronograma, tudo foi cumprido, tudo foi observado, graças ao engajamento e à disposição de uma grande equipe que me acompanhou durante todo esse biênio e a atuação firme, dedicada, empenhada de todos os magistrados e servidores desse tribunal. Eu estou realmente muito feliz foi um grande aprendizado para mim e conheci não apenas a fundo não é? o, o tribunal, os problemas do tribunal e todos aqueles que integram o tribunal. E nesse período aprendi a amar ainda mais o tribunal. O plenário da corte trabalhista ficou cheio de autoridades. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, TST, compareceu à cerimônia representando o presidente do TST. Eu desejo uma profícua gestão e essa direção toma posse no momento muito delicado, que é a, um momento em que nós sofremos é, ataques, a Justiça do Trabalho sofre é, muitos ataques. E no momento em que é, se dá a, a redução, né, por causa da, da, da PEC do teto de gastos, é, esse ano de 2020, 2020 2021 é o ano que a Justiça do Trabalho vai lidar é, realmente com a, a redução orçamentária. Servidores e familiares também vieram para a cerimônia de posse do novo presidente do TRT, o desembargador Nicanor, que para a família é um exemplo. Para a gente é motivo de muito orgulho. É, Nicanor é uma pessoa extremamente dedicada comprometida ah, com a família e com o trabalho. É, todos que conhecem Nicanor sabe é, da simplicidade, né? É sempre amigo, sempre disposto a ajudar e extremamente comprometido, é, preocupado com as com as coisas do, do trabalho ah, e com a família é uma pessoa sempre presente, um pai extremamente carinhoso. É, cuida de todos com muito cuidado, com muito carinho né? e eu acho que chegar à presidência é a coroação é, de uma carreira brilhante. A gente costuma dizer que é um magistrado é, de vocação, né? é, fez por vocação mesmo, é, já são mais de anos, 25 anos de, de magistratura. E sempre comprometido. E por onde ele passou, ele deixou amizade. Ver onde ele chegou agora, tendo uma boa relação com todos do tribunal, sendo respeitado por todos, sendo uma boa relação com todo mundo, sempre olhando nos olhos de todos que ele encontra no caminho, é um enorme orgulho e eu não tenho outras palavras que não sei admiração por esse homem que eu tenho orgulho de chamar de pai, eu tenho muita sorte de ter tido ele como pai. Doutor Nicanor terá ao seu lado pelos próximos dois anos o desembargador Paulo Barril Nuevo, empossado vice-presidente. A cerimônia também marcou a recondução dos desembargadores João Carlos e Tarcísio Valente, nos cargos de diretor da Escola Judicial e de ouvidor do Tribunal. A parceria e a atuação conjunta, marcas do relacionamento institucional do Tribunal, permanecerão nos próximos anos. É a intenção de parceria sempre, do Ministério Público do Trabalho com o TRT, já temos um histórico muito longo de, de união, no que se refere ao fortalecimento da justiça do trabalho e do direito do trabalho em si e é isso que gostaríamos de fazer nos próximos anos. A Matra sempre teve excelente contato e relacionamento com todas as administrações. Então nós temos absoluta certeza de que com o desembargador Nicanor e o desembargador Paulo Barreno Evo, a relação será a melhor possível. Eles são juízes experimentados, que têm uma longa carreira aqui no estado. A mensagem que nós trazemos aqui ao desembargador Nicanor é justamente uma saudação, né, umas boas-vindas né, e desejando muito sucesso nesse início de gestão. e Colocando o Colégio de Presidentes como um instrumento que ele é de muita interlocução entre os 24 tribunais regionais na construção de soluções administrativas e no enfrentamento conjunto também das dificuldades orçamentárias que são vividas pela Justiça do Trabalho. E nesta linha, nesta parceria constante da OAB com o TRT em prol do, do jurisdicionado, em prol da efetiva distribuição da justiça de forma célebre. A nossa palavra ao desembargador Nicanor, obviamente, que é de muito sucesso, que é de, de, de saber ouvir como é próprio da sua personalidade as demandas do Estado de Mato Grosso.